Pra fazer o reconhecimento, certo Thaís? Isso mesmo Thiago, a primeira vez que a gente veio, a gente já veio de noite, né cara? Sim, a gente veio e já passamos apurado dentro dessa casa, né Thaís? Sim, então hoje a gente veio de dia pra olhar mais os detalhes Porque aquele dia não conseguiu ficar nem muito tempo aí dentro é isso aí Pra quem não viu o vídeo que a gente veio aqui de noite Saiu lá no canal Thiago Furacão Vou deixar os links na descrição, vocês assistem, a gente fez duas investigação aqui muito sinistra. Uma antes da meia-noite, que cara, essa casa parecia ser certo Sim. Thaís? aham. Uhum. E a outra a gente fazendo no Spirit Box e a gente descobriu uma coisa, né Thaís? Que a... E a gente saiu corrido, né Thiago? Porque começou a fazer invocação pelo Spirit Box, ele Sim. teve que sair correndo daqui. E no final do vídeo, teve pessoas que assistiu e mandou até print pra mim, Thaís, que apareceu um, um vulto de uma silhueta de, um, de uma menina ou de uma mulher. Verdade, Thiago. Mandaram bastante print pra gente lá no WhatsApp. Na porta da entrada, cara. Uhum. Pra quem não sabe a história da casa da meia-noite, pessoal, morava uma família aqui, um pai, uma mãe e uma menina. E essa menina, desde pequena, ela tentava fazer comunicações com o espírito, com o sobrenatural. Com entidades e é, espíritos toda meia-noite ela tentava fazer essa comunicação com os espíritos e teve um certo dia que nessa comunicação que ela fez alguma coisa encarnou nela possuindo o corpo dela fazendo ela se envergar se bater quebrando a casa inteira e até cometendo suicídio na frente dos pais a gente não ficou sabendo como que ela fazia essa comunicação né tiago e os pais ficou perturbado saiu abandonou essa casa não quis mais saber e ela falou pra gente no spirit box que a comunicação que ela tentava fazer, a invocação que ela fazia, era na frente do espelho. Diz que ela ficava na frente do espelho e falava alguma invocação, né, Thais? Então, a gente Aquele não sabe... Aquele dia ela tentou fazer a invocação. Isso, a gente não sabe se ela usava algum livro, se ela usava o tabuleiro, né? A gente não sabe como que era Essa, essa invocação. Isso. E a gente acabou encontrando um quadro dentro do quarto dela, que tem um... Um negócio muito estranho, que eu não sei. Parece que é inglês, uma, um ritual, alguma invocação que tem naquele quadro, naquele quarto, uhum. isso. Lembra da boneca também? Aham. Uhum. Essa casa aqui, pessoal, é uma.. Vou falar pra você. É uma das que eu tenho mais medo, Thiago. Aqui é sinistro. Aqui pessoal. ela é recente, né? Um lugar recente que a gente começou Sim. a fazer investigação. Tem alguém aí? Aham. Uhum. Mas pode ser bicha. De dia, assim, é, é pouca manifestação, né? É, difícil é manifestação. fez um barulho, não sei se uhum. podia ter alguém. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal, vamos lá pra dentro dessa casa. Lembrando, se você quiser adquirir um boné do Thiago Furacão, top demais esse boné, né, Thaís? Isso aí. Tá aparecendo no Instagram aqui, ó. Manda uma mensagem que a gente vai passar lá a cotação pra você, o valor tudo certinho. Então é isso aí. Bora pra mais uma aventura. Thiago, Oi. acho que é melhor a gente entrar pela porta da frente. O que você acha? Pela da frente? Vamos lá. Aquela mesa mexeu, Thiago. Só você que tá com a lanterna e você vai com ela porque eu tô sim. Dá licença. Licença. Cara ah, do céu. Essa casa é um esquisita. Então é tem muito tem muita coisa, né? Pode ser que o pessoal também fai, rouba e vem aqui, né? Pra... Ou a família talvez trabalhava com isso. Pode ser. Seria? Olha, tem muita coisa aqui, Tiago. Tem coisa até no saquinho, ó. Sim. Olha, como ah. se fosse um. Um distribuidor. Distribuidor, cara. Né? Vamos ali pro outro. Batei esse aqui, ó. Uhum. Essa mesa mexeu, lembra, cara? Parece, parece que estão tá diferentes as coisas. Parece. Será que veio alguém aqui? Vamos olhar aqui a escola. Aqui é a da dos pais, né? Pessoal, o nome dela é Bruna. Olha isso. Sim. O nome de dela é Bruna... Tem fotos dela aqui que a gente não vai mostrar, pessoal. Tiago, a gente um quadro aqui com foto dos pais, não dá mais? Dos pais? Ah, eu acho que é esse daqui, ó, que é, Essa aqui é ela. dá uma olhadinha. Não mostra não. É, do é do né? Pai, ela. A gente não vai mostrar a foto, né? Mas ele tem uma foto do pai e dela. aqui. aqui tem coisas pessoais deles, deixar né? Deixaram bastante coisa, né? Deixaram. E pessoal, eu perguntei como que era o nome do pai e da mãe dela, né Thaís? Uhum. Eu olhei esse negócio aqui, ó, e falou esses nomes, né Thaís? Elisângela e Josué. Cara, é os nomes deles, cara, que ela falou. É um quarto bem grande, né? 10 de dia já tá esquisito aqui. Tá. Hein? Eu não sei porquê, cara, mas é porque eu acho que a gente passou um, muito medo aqui. A gente teve que sair correndo. Pessoal, vocês têm que ir lá e ver o vídeo. Que ela começou a fazer invocação pelo split box. Cara, eu nunca vi uma coisa daquela. Nunca. Tá dormindo aqui pra gente ver. Vai tá filmando Põe assim. Olha aqui, lá. ó. Tem provavelmente algum caderno dela, ó. Vê se tem alguma coisa escrita ali, Thiago. Dormi aqui. Por favor. Acho que era da escola, né? É Ah, estava escrito ele em português. Olha aqui, pai. Entalhado de madura, de madeira. É que a letra não dá pra entender muito uhum. bem. Pai em... Baú. É baú? Baú. Ah, baú. Ah, tá. Mas é algum caderno dela. Não tem nada. Me presta lanterna aqui um pouco. Olha isso aqui, cara. Olha aqui. Ó, tesoura. Aqui também, ó, Tijolo, essas coisas, ó. de café. Outro de joguinho. Óculos. Ó, óculos, Thiago. É. Um fichário, ó. Deve ser dela. Deve ser. É, nós vamos ali pro pior quarto. Ali é. O que, que tem dentro desses vidros aí? Tem nada. Tem nada. Agora esse é o pior quarto. Pessoal, eu acredito que esse era o quarto dela. Licença, menina. Cara, olha que boneca. Ai, essa boneca voou, cara. Olha isso daqui, velho. Meu Deus do céu. Pessoal, tem um quadro ali, ó. Santa Luzia. Eu não sabia o que, que era. Muita gente deixou nos comentários que ela é a santa do olho, uma coisa assim. Então, Thiago, mas ó, olha uma coisa que a gente não reparou no, na rabiscar. noite. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Cara, eu não tinha reparado é isso. Tira isso daqui. Acredito que a mãe deu, deixou no quarto da menina e a menina fez isso, cara. Oh. Moeda. Olha aqui. Na E essas mensagens aqui, muito loucas. Pessoal, ó, Se vocês quiserem dar pausa aí, ó. para ler. Mas eu não me sinto bem aqui dentro, cara. Eu tô arrepiando. Tá? <risos> que? Olha isso daqui. É o um suicida. Ó, é outra língua, Thiago. em espanhol. No que dará uma estrela morre no caminho da sua. Não lê, Thais, não lê porque isso pode ser alguma coisa de invocação. Isso aqui ó, é suicida. Cara do céu, mano. Thais, o... olha aqui. Olha aqui. Tiago. Tá, tá pegando? Tá. Cara, tô tudo arrepiado. Eu queria ver tudo. Morre, não chora, não. Se eu morrer, não chora, não. Lê aí, aí Thiago. Aonde? Ó, aqui, ó. Segura a lanterna pra mim. Ó, se eu morrer... afasta só um pouquinho a lanterna. Se eu morrer, não chora, não. É só, pois ainda quero dar... Você, não dá pra ler o resto. Thaís. Orfa, deixei medo contra mim, -me Deus. Thaís. Oi. O digital. O digital. Algo chamado de bom deve ter seus. não sei o quê. Muita coisa não dá pra ler, velho. Não, mas não dê, não, Thaís, pode ser uma vocação. Mas eu quero ver, eu sou curiosa, me dá a lanterna. Aqui. Essa frase é a pior, Thiago. Qual? Essa aqui, ó. Por que você tem medo da morte? Sim. aqui. Lost Win. to act. eu, Cara, eu não sei ler inglês. E é atrás de um quadro de criança, de criança. né, caso Deixa eu ver o que mais tem nessa parede aí, Thiago. Essa aqui é uma mensagem bem grande, ó, que a gente nem conseguiu terminar de ler. Cara, essa menina era do demônio, cara. Ela deu a alma dela pro demônio. Olha aqui, ó. Deixou uma mensagem, ó. Lendo ou compreendendo? Pra quem fosse ler. Cara do céu. Tudo é igual. Tudo é igual. É isso. E olha aqui, ó, na janela. Filma que o pessoal vê. Então, essa janela aqui tem um monte de figuras estranhas, gente. Ó. Cara. Eu acho que ela devia ser meio que depressão, essas eu coisas, cara. Não sei o que é isso, não. Ó. Olha isso daqui. Olha esse aqui, uhum. direto, Tiago. Essa casa aqui, ela fica na, na rodovia, né? Fica na beira da rodovia, pessoal. Cara, muito sinistro, hein? E essa boneca, cara. Gente, essa boneca voou. Ela tava ali no corredor, né, Tiago? Voou, cara. Ela subiu pelas paredes, velho. Então, você para pra você ver que tem umas marcas de mão assim na parede, ó. Oi? Vamos ali fora, ainda mais uma olhada. Tá Escutei. Ai, é meu pão roscou. Aqui, acho que era a cozinha. o tanque. Na cadeira. Não tem nada assim. Cara, velho, eu falo pra você essa casa aqui, Thaís. Tá é sinistra. É tensa, né, cara? Olha essa porta como que tá estourada. Thaís. Tá acho que a gente tem que voltar aqui de noite Fazer mais uma investigação Fazer um split box pra tentar comunicar com ela Só que o problema, Thiago é que Aquele dia que a gente fez um split box Ela começou... Invocação. Invocação Certo, acho que é vir com água benta Nessa casa, cara. Cara, tô todo arrepiado velho. água benta E tentar novamente aí Fazer mais uma investigação Fazer oração, né, certinho a oração. Galera A gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui pode ser, bicho galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui se você gostou, deixa aquele like tá na descrição os vídeos que a gente fez aqui de madrugada corre lá pra você assistir se você não assistiu porque foi pancada, foi pesado uhum. né? mas é isso aí, até a próxima, tamo junto é nóis, falou, fui!